Oi mundo, eu sou o Jim, novamente aqui com a nossa pequena série de 30 sementes em 30 dias E a de hoje é muito legal porque ela tem várias aldeias e uma fortaleza Cara, sem contar os templos do deserto, olha só Já começamos aqui na savana, com uma pequena aldeia do nosso lado e o deserto do outro Então já dá pra imaginar que essa semente é muito legal Então senta aí que a gente vai partir para uma aventura muito louca por aqui Assim que você gera esta semente, você irá caminhar até uma aldeia contendo a Arca do Tesouro de um Ferreiro, com diamantes, espadas e obsidiana. Mas isso é apenas o começo, já que gera um mundo com quatro templos do deserto, seis aldeias, duas masmorras e uma fortaleza. Você certamente vai querer visitar esses lugares. Bora começar por essa aldeia aqui atrás, daqui a pouco a gente parte pra fortaleza, beleza? Bom, chegando aqui na aldeia por cima Afinal, a gente quer ganhar tempo Olha só, já tem uma ponte aqui, cara Não lembro de que eu vi uma ponte Cara, isso é muito legal Adentrando por aqui, nós temos uma casinha Olha a porta Hum, interessante Não tem nada <risos> Temos um aldeão aqui, ó Opa Botações de trigo Trigo Ah, cenoura Bom Cadê a casa do ferreiro? Casa do ferreiro aqui, ó Nos prometeram diamantes e obsidian Vamos ver o que, que tem ah, que legal, ó, oh, três diamantes, uma espada, botas, só falta obsídia, né, mas tem um interessante, o um melhor para começar já. uma aventura muito louca por aqui. Aí, ah, detalhes, tem casa do ferreiro, porque tem mina lá embaixo, olha só, mais um ferreiro. Butcher, ah, que interessante. Olha que legal, cara, isso aqui, ó, você tá preso aí, velho. Deixa eu te ajudar a sair. Agora, bora procurar a fortaleza. Olha, já temos sinais aqui de que... Pode haver uma fortaleza por lá. Olha, encontramos o primeiro templo em... X522 Z320 Y973. Opa! Y Y65, né? Bora ver o que tem aqui pra gente pegar. Opa, cuidado. Não vai explodir tudo. Ih, agora foi tarde. Boa! Bom Power. Um livro encantado. Ah, que legal. Maçã dourada. Bacana. Diamond, Rossi Armor. armadura ah, de diamante pra cavalo. Caramba, cara. Muito legal, bora ver o que mais Tem por aqui, olha só galera No meio do deserto, mais uma Vila, com essas pontes que eu acho Muito legais, bora ver o que tem por aqui Tem uma igreja Olha a igreja tem um, um Uma parte traseira que há muito tempo Eu não vejo Muito legal Cara Tem algo lá em cima, bora ver Não nada Biblioteca, tem biblioteca isso aqui tem cara de biblioteca. Ah, olha, tem uma biblioteca, cara. O bibliotecário fechou a porta na minha cara. Muito legal, cara. Não sei porquê, mas construções no deserto sempre são as melhores. Muito legal, cara. Olha só, encontramos mais uma vila no deserto. Bora ver o que a gente acha interessante aqui. Hum, tem uma daquelas casinhas que ninguém consegue entrar. Muito legal. Pra cá temos... Biblioteca novamente, é, biblioteca Não tem baú, igreja Casa do ferreiro, vamos ver o que a gente acha aqui O que tem de bom nessa casa do ferreiro Entrada pra cá Olha um elmo O elmo e as botas de ferro Cara, muito legal Cara, olha esse buraco O mapa prometeu D'Angels Será se é aqui? Bora ver Partiu explorar Não, não, não, acho que não é aqui Olha, por aqui tem outro buraco muito bicho, muito bicho mesmo Cara, muito irado Muito mesmo Mas ainda não encontramos a fortaleza Pera aí Olha galera, mais uma aldeia no deserto Bora ver o que a gente acha por aqui Essa aqui não tem casa do ferreiro, mas tem biblioteca Sem nada também, pra variar Aqui temos algo Tem uma mesinha só, só Tem uma casa grande Sem nada Maravilha, muito legal Agora falta só a fortaleza para completar nosso dia. Olha, tem um bioma de savana pertinho, cara. É só mais um templo. Chegamos a mais um templo. Bora aqui, deixa eu ver o que, que esse aqui tem de interessante. Nunca caiu no meio. Opa, devagar e sempre ferro. Mais ferro e cela. Bem mais ferro. Olha, aqui tem um Iron Horse uma armadura de ferro para cavalo. Olha, temos esmeralda aqui, cara. Caramba, e pólvora. Caramba. Cara, tem, tem muita coisa legal aqui Olha só, cara, mais uma vila E essa aqui é meio que mix deserto com savana Cara, muito legal, agora falta só a fortaleza, velho Olha que galera pertinho da vila Adendion que eles nos prometeram Com minério pra caramba, tem ferro aqui Carvão Faltou só um ourinho pra completar o rolê Caramba, cara, muito legal Olha, eu já coloquei tantos pontos no mapa Cara, isso é muito épico, velho então é isso galera, esse vídeo com esse mapa épico Essa semente épica fica por aqui Lembrando, se você gostou, clique no gostei aqui embaixo Se não gostou, diga nos comentários por que não gostou, né cara Porque afinal, tem que saber por que que ficou ruim <risos> Se inscreva no canal se não for inscrito Se você fizer isso, você terá um gazinho Aqui no meu coração Eu sou o Dinho, eu sou o Máximo <risos> Brincadeira, vocês são o Máximo E até o próximo vídeo, tchau Ah, mais uma coisa eu não achei a fortaleza, então tá? Eu sou um fracasso aqui. Se vocês encontrarem a fortaleza, por favor, digam nos comentários a localização, porque a coordenada que me deram não era lá, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!